Essa casa foi gravada dia 9 de julho. Ela ocupa o lugar 7 aqui das top 10. Ela foi gravada com o celular Galaxy Note 20 da Samsung, uma das melhores custo-benefício do Sense shangri Para quem não conhece, o Sense é um dos condomínios mais luxuosos de todo o litoral do Rio Grande do Sul. A casa tem uma fachada diferenciada que chama muita atenção, principalmente à noite. Seu terreno em uma localização privilegiada e diferenciada. O terreno era maior que o normal e aumentando a parte dos fundos e deu a essa casa uma exclusividade única na parte de lazer. Os detalhes de pedras, as decorações renderam essa casa mais de 230 mil visualizações. Atualmente essa casa foi vendida e quem comprou fez um dos melhores negócios da vida. Até hoje ninguém acredita o valor que foi vendida essa casa. Bora então! ver mais uma bela residência aqui dos top 10 do canal um abraço, Deus abençoe vocês e se divirtam vendo lindas imagens, tchau gente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 Essa bela casa foi uma das primeiras do condomínio Capão e Resort a ser vendida mobiliada e decorada. Um belo sobrado, não muito grande, mas com tudo que se precisa para viver bem, confortável, super aconchegante. Uma bela casa na beira do lago, sem se precisar se preocupar com nada. Essa casa estava com um ótimo preço, um ótimo custo-benefício e foi vendida há pouco tempo né, que foi colocada à venda. Uma promoção que o proprietário fez por causa de um outro negócio. Esta obra de arte rendeu aqui no canal 240 mil visualizações, atingindo o quinto lugar do top 10 dos vídeos mais vistos do canal. Bora conhecer essa linda casa, esse lindo projeto num terreno de 360 metros e uma casa com menos de 350 metros maravilhosa. Vamos lá ver? ser uma das mais lindas casas do condomínio Sense, né, com uma tecnologia e automação riquíssimas em detalhe detalhes da fachada em pinturas automotiva, espaço para você colocar um carro dentro da sala como decoração, uma das mais belas suítes que eu já entrei, a vista é cinematográfica para o lago, a casa é toda clean, um branco rico em detalhes dourados, juntamente com a decoração de peças exclusivas com vasos muranos, essa bela mansão se destaca por ter atingido 260 mil views aqui no canal, atualmente ela está à venda ainda, você acredita? E o valor dela atualizado é 8 milhões e 30.0 mil reais. Bora ver essa linda mansão! Continua venda, pode ser a sua mais nova residência aqui na praia de Shangri-La. Vem comigo, vamos lá! Esse vídeo ocupa o terceiro lugar aqui no top 10 do canal essa linda casa ela foi publicada dia 28 de dezembro de 2020 e ela continua vendo até hoje gravado com meu celular galaxy note 20 ultra essa linda casa tem uma arquitetura diferenciada com a piscina e um salão de festa no terraço uma piscina suspensa e a suíte principal ela é térrea. isso que chama muita atenção dessa casa talvez isso fez com que ela não seja vendida até hoje com possibilidade de colocar um carro dentro da sala na decoração a casa é de esquina é para quem gosta está na vitrine tem mais de 380 mil visualizações e ela ocupa a terceira colocação aqui no canal atualmente ela voltou a venda e o valor dela está a 8 milhões de reais e tem um vídeo atualizado dela no canal o link está aqui na descrição aqui embaixo bora curtir momentos especiais que eu gravei nessa casa vem comigo gente vamos lá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 São mais de 1 milhão e 400 mil visualizações, em menos de um ano praticamente. Esse vídeo foi postado dia 2 de janeiro de 2021. Foi gravado com o meu Samsung Galaxy Note 8, um celular simplíssimo a época. Essa casa foi vendida para um jogador de futebol em fevereiro do, do, do mesmo ano, tá gente? E ela está à venda atualmente hoje. Ela foi vendida por 7 milhões